Como é que era? É? Tu tá rindo né? Era assim mesmo, eu tô tentando imitar o de 28 800, mas cheio de 54 e 400 também. Era da internet a vapor, a era que a gente tinha um modem do lado de fora do computador, um aparelho que você ligava no, seu, no telefone você ouviu o barulho do computador conectando na linha telefônica e ligando para uma coisa chamada CBBS, Computer, ou Computerized, não lembro bem, Bulletin Board System, sistema de quadro de, aviso, de avisos computadorizado, que era um monte de telefone na casa de uma pessoa, como você como eu, que tinha um computador com software instalado, que era o software do BBS, e aí a gente conectava, O cara tinha alguns GBS tinham uma linha telefônica só, então uma pessoa conectava de cada vez, alguns GBS tinham lá suas dez linhas telefônicas, aí 10 pessoas conectavam de cada vez. Entravam nesse sistema, acessavam, é como se estivesse acessando o computador do outro remotamente, aí você baixava um pacote com mensagens, é como se você estivesse baixando é, a tua timeline do Facebook. Você baixava aquele pacote de mensagens, desconectava, por vários motivos. Um, porque você tinha que liberar a linha para outras pessoas conectarem e baixarem seus pacotes também de mensagens. Outra, porque era caro pra caramba você fazer ligação telefônica na época. E geralmente o pessoal fazia depois da meia-noite, que contava um pulso só. Eu chamo isso de internet a vapor. Ah sim, claro, tem o caminho de volta. Você tinha um programinha para ler as mensagens do BBS que era separado em quadros, né, em boards, se lia, respondia as mensagens todas, conectava de novo, subia teu pacote com respostas e as pessoas iam ver depois nesse esquema. Eu era do Centro In, mas também acessei o IPI, acessei o BBS da IBM também, que tinha BBS na época, BBM. Enfim, o assunto é internet a é vapor. Então, assim, BBS não era bem internet, porque... Era uma coisa caseira, você não estava conectando na internet, não tinha IP, nada disso. Um tempo depois, os BBS começaram a se integrar, tinha a rede abóbora, se não me engano, que você integrava BBS do mundo inteiro e já focou uma coisa com um saborzinho maior de internet, assim, 94, 95, do século passado, 1994, 1995. Várias pessoas que estão vendo esse vídeo agora não moram nem na, nascidas. E um pouco mais adiante ainda, os BBS começaram a fazer uma ponte com a internet aí você começou a ter e-mail, tipo, roneyb.com.br, uma coisa assim. E os BBS acabaram quando a gente finalmente passou a ter acesso à internet de verdade. E por que eu resolvi falar da internet a vapor? Cara, porque memórias. Outro dia a gente, eu fiz um vídeo sobre memórias do colégio, vou colocar o link aqui. E aí eu percebi que teve muitas outras memórias. E uma das mais importantes da minha vida foi a época da internet a vapor. Eu tinha lá meus 20 e pouquinhos anos, já estava com a minha esposa na época. Ela é tão nerd quanto eu, tão conectada quanto eu, provavelmente até mais. E a gente fez muita amizade legal nessa época de BBS. Como era uma coisa muito nova ainda, só meio... Só mais o pessoal chamado early adopter, que estava por lá, você tinha umas pessoas interessantes, cara. Não vou citar nomes, né, mas tinha uma, uma amiga que a gente pediu a permissão aos pais, Não, isso foi depois da internet de vapor, isso foi na época de IRC, Eu vou fazer um sobre IRC depois. Mas a gente, no, no, no Centro Limps, principalmente, foi o BBS que a gente mais acessou nos tempos do BBS, a gente fez um monte de amizades legais, a gente tinha os encontros, todo mês tinha um encontro do BBS e começou a formar, a gente era desocupado na época, né? formou um grupinho que fazia o T3, que era encontro toda terça, várias pessoas ficam até hoje, tem um que corre que nem um louco hoje em dia, 30 quilômetros, 40 km, acho barato isso, gostar de correr, eu não gosto de correr, eu corro meia hora, mas não gosto de correr não. Uma vez que eu estava no carro indo para o trabalho e eu ouvi uma menina cantando Beatles no rádio, Rádio, rádio, normal, né? É, Jovem Pan, não sei o quê. E era aquela coisa, você ligava para a rádio, e ela cantou bem a Beassa, Beatles. E ganhou o prêmio lá, e o cara perguntou, foi difícil ligar? Assim, ah, a Telerda não ajudou nada, né? Eu falei, só B.B.S. Zero chama a Telerde de Telerda. Essa pessoa é, eu não vou dizer nomes, mas essa pessoa é a fulana. Aí eu cheguei lá no B.B.S., Fulano, era você no rádio. Claro que demorei mais oito horas para ser respondido, porque tinha aquele processo todo de baixar pacote, subir pacote, ela baixar o pacote lá, ela ler, ela subir o pacote, e era ela mesma. Ela mora na França hoje. Continuando cantando Beatles maravilhosamente bem. Outra história engraçada de BBS é que teve... Um cara, ele fez um sistema de proteção, de segurança, de cópia de... É, bloqueio de cópia, para um software. E outro cara do mesmo BBS quebrou o esquema de segurança em coisa de duas horas. Foi uma briga, né? Porque os dois frequentavam o mesmo BBS, um fez o sistema de segurança, o outro quebrou, aí não podia se encontrar. E tem uma coisa que dá a impressão que tinha mais no BBS, faz sentido, que era mais proximidade. Porque, cara, era uma casa de alguém, um BBS tinha 600 pessoas, talvez, mil pessoas no máximo né, acessando, então, como se a internet inteira tivesse só mil pessoas o contato é muito mais próximo e ainda era fisicamente próximo, geograficamente próximo, porque você acessava os bbs da sua cidade, o centro era do rio de janeiro, você tinha uma dica em são paulo. Muita gente de bbs acabou migrando também, a gente mantém esses amigos até hoje. A gente foi para irc, quando pintou irc, que foi a primeira coisa de papo na internet que apareceu foi o internet Relay Chat, que o pessoal chamava de mirc porque o, o programa de irc mais popularzinho para windows era o MAI IRC MIRC Se você for BBS zero BBS zera Deve ter, pelo menos, tido uma certa nostalgia com o vídeo Se não, espero que o vídeo seja legal para te falar sobre uma época da internet, da internet Do internet, espaço que você não conheceu Fique à vontade para deixar comentário Compartilhar com algum amigo que você acha que é do tempo de BBS e é isso, tchau, tchau. Aí eu paro de falar, o cachorro para de latir. É. O cachorro do vizinho. Se você for beber, be... Tinha, Mas isso não é... Porra! Eu já tenho, então, um cachorro na minha audiência do meu canal. Só que ele assiste ao vivo. E eu não sei, eu, ele não tá com raiva, então acho que ele tá concordando com o que eu tô falando. Aí esse cachorro vai latir a noite toda, ele vai ficar rouco esse cachorro. Ser uma pessoa conectada a dezenas de milhares de outras pessoas, né? Tem o amigo do amigo do amigo do amigo do amigo do amigo do amigo do amigo do amigo do amigo do amigo do amigo do amigo do amigo do amigo do amigo que comenta lá no teu post no Facebook tinha um BBS que era mantido por uma igreja presbiteriana e o pessoal fazia uma zona naquele BBS.